Salve, salve rapaziada, começando mais o vídeo aqui, mano E o vídeo de hoje aí, rapaziada, é mais um desafio aí, tarefa épica da semana 9, beleza? Ganhe vida na tempestade e construa dentro da tempestade Primeiro desafio aí, rapaziada, ó, ganhe vida na tempestade Só na tempestade aí você usa um kit aí, faz qualquer coisa Usa uma fogueira E o outro é construindo tempestade, mano, só construir aí de boa já faz o desafio aí também Então o primeiro aí É só você usar uma fogueira Pegar um kit e curar, os ataduras Qualquer coisa aí já faz o desafio E o segundo é construir, mano Então se eu já ajudei com esse vídeo aí Se inscreve no canal deixa o like Me apoia na loja com a tag do Fortnite YouTube Se quiser me ajudar, tamo junto